Olá, eu sou Rita Camisolão, mestre em educação e técnico-administrativo em educação no Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da ProResto. Hoje eu estou, então, mediando o segundo encontro, Extensão Entre Olhares, no 20 Salão de Extensão da URGS, com o tema Curricularização da Extensão. O Extensão Entre Olhares é uma série de encontros entre extensionistas, onde nós temos a oportunidade de falar e refletir sobre a extensão, o fazer extensionista e suas reverberações nas comunidades, com quem a gente se relaciona e na sociedade. Esses encontros, então, pro, pro, compõem, esses encontros compõem a programação do Salão de Extensão. O encontro de hoje será com a professora Elizabeth Bernardi, do Departamento Interdisciplinar do Campus Litoral Norte da URGS, com Gustavo Engler, dissente do curso de Bacharelado em Física, João César Neto, professor do Departamento de Informática Aplicada e presidente da Câmara de Graduação do CEP, Lara Virte, dissente do curso de Licenciatura em Física. Eu começaria, então, essa nossa roda de conversas lançando uma pergunta para o professor Neto. O que é a curricularização da extensão e como a sua implementação tem sido pensada na nossa universidade? Todos que estão acompanhando aí a nossa a nossa conversa, né, sobre a inserção curricular da extensão ou curricularização da extensão, como alguns chamam, mas eu prefiro chamar inserção curricular da extensão, né, então que é a consignar nos currículos de graduação, né, as horas a, de atividade de extensão que contribuem aí na formação técnica, profissional e cidadã dos nossos estudantes e todas essas dimensões estão presentes em todas as diretrizes curriculares nacionais. Mas, efetivamente, a inserção curricular da extensão, então, ela tem, ela já era um desejo antigo da nossa universidade e também de outras universidades, dos fóruns de pró-reitor, fórum nacional de pró reitores de extensão, e já estava, inclusive, previsto nos planos nacional de educação, de desde antes do plano vigente, né, o anterior já previa isso, a inserção de 10% de a carga horária de extensão nos cursos de graduação, tá? Mas, com a resolução número 7 de 2018 do CNE, de dezembro de 2018, né, mais precisamente 18 de dezembro, então, ficou instituído que uh, algumas outras diretrizes mais operacionais né, e uh, um prazo né, para que essas medidas fossem implantadas em todos os cursos de graduação de todas as universidades. A Inserção, né? Então, esse planejamento na URGS, ele começou, como a gente disse, há mais tempo, né? Porque já era um desejo antigo da comunidade extensionista, e já fazia parte do plano de gestão, né? De outras, de outras administrações. Então, já se vinha sendo discutido, né? Durante aproximadamente dois anos, nos eventos chamados Diálogos da Extensão, que reunia, então, os extensionistas da universidade em geral, onde o tema foi discutido, onde se gerou uma lista, de do, do que, que se considerava né, como parâmetros de base para essa inserção curricular. Né? Uh, depois, com a vinda, um pouquinho antes de, de ser promulgada essa resolução do CNE, também foi instituída uma comissão, comissão de curricularização, uh, que foi, então, uh, teve a missão de fazer uma proposta de uh, regulamentação que pudesse ser submetida ao CEP. Tá? para, então, regular como que essas coisas seriam registradas no sistema e quais seriam as balizas, os parâmetros, como é que iam ser contabilizadas as horas, que tipo de atividades poderiam ser computadas aí nesse, nesse âmbito da inserção curricular da extensão. Uh, brevemente, né, para ter um histórico, né, essa comissão uh, que foi instituída aí pela Pró-Reitoria, de graduação à época, né, mas que tinha membros uh, da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Graduação, da Câmara de Extensão, da Câmara de Graduação, representação dissente, uh, fez, então, um trabalho de uh, estudar outras legislações que já estavam em andamento, estudar a resolução do CNE, e conversamos aqui com a nossa comunidade interna, ao longo do ano de 2019, fizemos 35 reuniões com diversos grupos, né, uh, unidades, fórum de coordenadores de... de da Cor Saúde, Fórum de Coordenadores de Extensão, Fórum de Coordenadores de Graduação, várias vezes, Escola de Informagem, Faculdade Veterinária, através do, do, do Departamento de Serviço Social também fomos conversar, Instituto de Geociências, Faculdade de Medicina no curso de Nutrição, Escola de Educação Física, entre outros, né, não vou citar aqui todas as 35, mas fizemos uma conversa com vários, uh, vários membros da nossa comunidade aqui, para ver quais eram as necessidades, inclusive o Campus Litoral Norte também, visitei mais de uma vez, uh, quais eram as necessidades, como é que era a concepção, né, de, de, como é que o pessoal via a inserção curricular da extensão e quais seriam os nossos, as nossas balizas. Com isso, então, se construiu a, a nossa proposta de resolução, que está para ir para o CEP, aí, numa próxima reunião, né, então, foi pensada nesse reconhecimento da, uh, uh, da prática extensionista nas diversas atividades aí realizadas na universidade. Depois a gente pode detalhar um pouco mais, né? não vou monopolizar aqui uh, a discussão para ter outras perguntas, né? mas, então, basicamente, uh, uh, se identificou que uh, o ideal é reconhecer, né? o ideal, a, a, questão, a proposta é uh, promover nos currículos o reconhecimento da prática extensionista, nas diversas atividades desenvolvidas aí pelos alunos, acompanhado dos docentes e dos técnicos. Muito obrigada, professor Neto, por esse panorama. Uh, vou continuar, então, lançando uma questão para a professora Elisete, uh, perguntando como se deu a discussão sobre a curricularização no campus litoral e quais os desafios que a senhora vê para sua implementação, considerando as especificidades dos cursos interdisciplinares, uhum. né, à distância, e da educação no campo? Sim, é, bom, primeiramente, antes de responder essa questão da implantação, da curricularização, ou da inserção curricular, como o João Neto fala, é importante destacar que o litoral norte, ele, é, o campus litoral norte, ele, ele inicia já com uma prática extensionista muito grande, porque é a, a construção do campus se deu com a participação da comunidade. Né? Então, a comunidade, de uma certa forma, está muito inserida no campus e o campus inserido na comunidade. Então, essa, esse diálogo sempre se pensou muito: o diálogo do campus com a comunidade. Então, essa é uma questão muito bacana que o campus tem, uh, que, junto com os cursos, foi se dando esse diálogo com a comunidade. Uh, inclusive para que a comunidade conhecesse a URGS, como a região do litoral norte, ela é uma região muito característica com cursos de universidades, de faculdades privadas, e a URGS está no litoral norte, para muitos da comunidade, é uma novidade, com uma universidade pública e gratuita. Então, esse diálogo, assim, de a universidade se dar a conhecer para a comunidade foi desde o início da sua implantação, da sua criação, né? Acontece festas nas cidades, a URBS vai sempre estar presente também com atividades de extensão e com todos os projetos e programas de extensão que a universidade tem, né? Que o, que o campus tem com os professores extensionistas. Então, acho que essa característica dos professores e dos técnicos de de, de ter sempre em mente essa questão do diálogo, a curricularização, a inserção da curricularização, ela vem assim, meio que, que já como, como natural, assim, né? quer dizer, é, não se estranha e nos diálogos que o professor falou, o João Neto falou, lá em, na extensão em 2018, é, nós estávamos sempre presentes, né? ainda era a professora Sandra, a pró-reitora, a gente, o litoral estava sempre presente nesses encontros, tentando, é, inclusive, a gente pedir a pauta, a COMET sempre pede estar presente no conselho do campus e pede sempre pauta para relatar esses encontros, né? E a, os cursos, né? Então, assim, vou começar falando do curso de educação do campo, por exemplo, ele já nasceu com uma proposta... Uh, de ter componentes curriculares com uma perspectiva da curricularização, de ter a, a extensão por dentro do ensino, né? Uh, pela pedagogia da alternância, pelo tempo comunidade, e tempo, tempo universidade, tempo comunidade, esse curso tem muita uh, facilidade e aproximação com a comunidade nessa ideia de, que, de estar na comunidade e a comunidade em diálogo com, com as, os componentes. Os cursos interdisciplinares, o curso bacharelado interdisciplinar, ele também nasceu com uma perspectiva de ser, um, um, de ser cursos que a comunidade necessita, né? Tanto que para a criação destes cursos no litoral, a Câmara de Extensão, o CEP, tinham que ser cursos que a comunidade que tivesse, tivesse necessidade desses cursos existirem. Então, assim, eh, os professores já estão propondo cursos, projetos de extensão com a perspectiva da, da, da inserção da curricularização no ensino, né? Então, assim, não estamos esperando pela resolução. Os, a Comex já tem feito em, alguns encontros e conversas com os extensionistas e as propostas já estão acontecendo. É claro que tem uma ansiedade... Assim, de, de a gente ver como vai operacionalizar a partir da resolução, é, como vai se dar os registros desses projetos, da, da, in, da inserção da curricularização. Então, recentemente, no departamento, criamos um GT com todos os coordenadores, coordenadores NDE e COMEX, onde nós estamos nos encontrando e discutindo a curricularização. Além disso, o professor João Neto foi várias vezes no nosso campus para trabalhar esse assunto. Né? A gente fez um fórum recente, esse ano mesmo, nós fizemos um fórum onde nós discutimos com a comunidade essa questão o professor João Neto esteve presente. E como Comex, também nós participamos do fórum das Comex, é, da universidade. E nós também temos discutido isso nos, no fórum. A última reunião do fórum... A professora Sanda também esteve presente, é, tem os representantes da Câmara de Extensão. Então, esses assuntos, indiferentes dos locais onde ele acontece, esse estudo, a gente tenta fazer com que ele chegue no campus, nesse GT ou no, na reunião do conselho do campus, né? Onde a gente tem a representação, a Comex tem a representação. Os, os cursos de EAD pelo fato deles serem edições única né, oferta uma oferta única e, e já estão em fase de conclusão só um curso novo o uh, curso agora de robótica que está iniciando esse ano os demais eles concluem vão concluir um pouco antes da implantação da resolução então mas existe muito existe muita extensão por dentro do curso né com oferta e proposição para os estudantes. Né? Bom, acho que isso, Rita. Isso, Elisete, muito obrigada. E nós continuamos depois trocando uh, durante essa conversa, né? Queria passar um pouquinho a palavra para o Gustavo e para a Lara, para que eles possam nos contar como que essa discussão tem acontecido entre os discentes e que problematizações e reflexões têm surgido a partir desse estudo e discussão sobre a curricularização? Uh, certo, eu acho que eu vou começar a dar uma ideia geral, e daí a Lara entre alguns pontos mais específicos ali. Uh, primeiro, agradecendo o convite, né? Uh, espaço importante a gente ter esse tipo de troca cada vez mais, uh, em vários espaços, né? A diferentes níveis, né? Então, ao nível da URGS, ao nível das unidades, né? Uh, tem vários outros espaços também que estão discutindo isso, né, por exemplo, os fóruns de graduação, uh, os fóruns das comissões de graduação, uh, a gente participou de uma discussão uh, dos fóruns das, dos coordenadores de curso de física a nível nacional, então é uma coisa interessante cada vez se articular nos diferentes níveis, né, e daí um desafio é justamente articular nesses níveis, articulando junto com, com os estudantes, né, porque a percepção bem clara, assim, né, que no final das contas a, a normatização... Uh, a nível nacional, né, de 2018, ela fala em 10% da carga horária, né, quem vai ter que estar tá tocando atividades nesse 10% de carga horária são os estudantes, é uma, é uma carga de trabalho bem grande, né, se tu pensar no nível individual do estudante, mas também se tu pensar a nível da universidade, né, a gente tem dezenas de milhares de estudantes, são então 10% disso, são milhares de estudantes, né, uh, trabalhando em extensão, né, então... É uma coisa que não tem como dar certo, pelo menos, ao seu potencial, né? Se não tiver uma, uma adesão pelos estudantes que seja uma, uma adesão com, com qualidade, né? No sentido de, de fato, estar construindo juntos. Uh, pensando nisso, o nosso diretório, né, o da F, Diretório Acadêmico de Estudantes de Física, começou a se envolver nessa discussão ali por 2019, por causa de um evento que teve uh, a nível da URGS para falar sobre isso, né? Uh, a gente convidou para uma plenária do Instituto de Física, né, que é um, um espaço que a gente tem de reunião entre docentes, docentes e técnicos até o, o professor Neto, né, ainda em 2019, para explicar como é que estava esse processo, uh, a partir disso a gente articulou discussões internas, né, entre os estudantes uh, e também foi propondo discussões com o conjunto do Instituto de Física, né. Uh, ao todo, a gente teve mais de 15 encontros entre os estudantes. A gente criou grupos de trabalho, comissões, assim, uh, estudou, estudou um pouco de, do histórico disso, né? Alguns, algumas discussões uh, mais antigas, balizadoras também do conceito de extensão. Então, a gente olhou desde uh, do, do, do Paulo Freire, né, com uh, extensão ao diálogo, né, até a, o a política de extensão de 2012 da, da ForProEx, né, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, né, a nível nacional, uh, e o que a gente foi percebendo é isso, né, que o que a gente está vendo agora é uma combinação normativa de um processo histórico de construção da extensão, que é completamente indissociável do processo de construção, uh, do conceito de universidade que a gente tem hoje, né. Então, uh, a gente traz bastante, assim, um pouco para o lado conceitual, porque tem o lado prático, que não tem como perder de vista, né? O lado de, de aplicação, que geralmente é a primeira preocupação que vem, né? Então, o nosso trabalho foi bastante pensado em trazer o lado conceitual e daí uh, não tentar dar respostas para a aplicação, para como vai funcionar na URGS, mas tentar propor espaços e práticas para encontrar essas respostas, né? Que a gente achou que era o que fazia mais sentido, assim, a gente trazendo. Né? Uh, nesse sentido, acabou sendo criado uh, pela direção né, do Instituto de Física Um grupo de trabalho do Instituto de Física para estudar isso Esse grupo de trabalho se reuniu ao longo de um ano Foram também várias reuniões A gente produziu um relatório, né, acabou tendo, sei lá, 160 páginas quase Foi uma coisa bem ampla, assim uh, Então tem todo esse resgate, tem um resgate normativo, de legislação, coisa assim E a gente tenta trazer também para recomendações né, mais práticas, né? Uh, então, as recomendações, elas vêm em vários eixos, né? Uh, eu acho que os dois mais práticos diretos, assim, de estruturação que a gente destacou, são na construção de uma política de extensão da unidade, que é claro que tem que se articular com a visão da, da universidade, inclusive, parte da política de extensão da unidade tem que ser como ela se articula com a universidade como um todo, e até para além da universidade, né? Pensando em buscas de parceria, coisa assim, uh, tanto com comunidades externas, por exemplo, ao redor, do redor ali da, da universidade, do SCAMP, quanto com outras instituições, né? Uh, um outro eixo desse que a gente toma como estruturante é a construção de um espaço de fórum, uh, de extensão da unidade, que seja um espaço não só de troca, né mas um espaço de organização, então ele é um fórum como um espaço também uh, de, de, de pensar o contato das atividades e construir o contato das atividades, né, entre si, com as comunidades externas, uh, com o corpo docente, com o corpo discente, né, fazer essa troca. né Mas puxando um pouco mais para a experiência de estudantes, daí eu vou vou passar para a Lara, uma das coisas que a gente fez dentro desse trabalho foram dois formulários, entre, uh, formulários, né, questionários entre estudantes, né? E daí neles a gente, como eu falei antes, né? A gente teve vários eventos, várias conversas, né? Para balizar isso, e daí depois disso a gente teve esses questionários, né? E daí nesses questionários a gente tentou buscar um pouco como que os estudantes estavam vendo esse processo inteiro, né? Como que eles viam a extensão, Uh, e comparar isso com a visão geral das disciplinas, dos currículos e coisas assim, né? Que, de, acho que tem alguns, uh, enfim, tem vários resultados assim que são bem interessantes também. Mas eu vou passar aí para lá. É, eu acho que uma parte bem importante disso que o Dilara falou é sobre como a gente, como discentes, lá no estudo de Física, começou discutindo entre nós, mas sempre percebeu essa importância de ir atrás dos professores. Então, o grupo de trabalho que construiu esse relatório tinha as Congrades, a Comex, porque a gente tem mais de um curso, né, no Instituto de Física, tem as licenciaturas em Física e os bacharelados e também Engenharia Física. Então, a gente tentou uh, organizar tanto os órgãos que, que administram o Instituto de Física, quanto os discentes e as pessoas que seriam afetadas por isso. Isso é bem importante, assim, eu acho, como um passo para nós, né, que, que somos estudantes. E sobre os formulários, a gente fez dois... Um foi um pouco mais voltado para discutir os projetos de extensão que a gente tem lá no nosso, no nosso campo, no nosso curso, e outro foi mais voltado para entender como os nossos estudantes percebem a extensão e a curricularização e as condições mesmo que eles têm para concretizar isso. Então, várias informações foram tiradas disso, tanto o perfil dos estudantes, quanto à necessidade que teria de auxílios para conseguir fazer as atividades de extensão, porque a gente tem que lembrar que muitas atividades são fora do ambiente da universidade, né? E isso exige um deslocamento dos estudantes, por exemplo, isso pode vir a ser um problema para nós, porque se a universidade não cobrir os deslocamentos e a gente tiver que fazer eles, pois as atividades são obrigatórias, pode gerar um ônus para estudantes que não tenham as condições materiais, né? E são muitos estudantes que não têm, a gente viu que uma quantidade significativa de estudantes não conseguiria fazer esse deslocamento sem um auxílio. Uh, outra questão que a gente relacionou, essas possíveis atividades de extensão que seriam criadas né, dentro do currículo, com as atividades obrigatórias que já existem, então com as disciplinas e uh, cadeiras que a gente já faz obrigatoriamente na graduação. E surgiram várias pontuações que foram bem interessantes para nós. Uh, muitos alunos percebem que as cadeiras obrigatórias têm pouco ou nenhum impacto social. Então, que as cadeiras que a gente faz na nossa graduação, claro que são um recorte do Instituto de Física, a gente não tem como generalizar para todos os estudantes, mas que as cadeiras que a gente faz como obrigatórias, elas não têm um impacto na sociedade, a gente não está um tra... um estudando e nos relacionando com a comunidade externa. A gente está fazendo coisas que só vão impactar a nossa vida particular ali, basicamente é uma percepção nesse sentido. E também se percebeu que a obrigatoriedade de se formar era mais importante que o impacto social nessas disciplinas, por exemplo. E aí, comparando isso com a extensão, se inverte, porque a parte mais importante de, das cadeiras de extensão para nós era esse impacto social. Então a gente percebe como essas cadeiras são muito importantes para a gente dar um sentido para o nosso curso, né, o um sentido de trabalhar com o social, porque, afinal de contas, a universidade, ela existe para melhorar a nossa, a nossa sociedade, né, ela existe para trabalhar com a comunidade externa e trazer melhorias para nós como sociedade. E se a gente não percebe isso como estudantes, acaba dando a... a gente entende um pouco o tom de que talvez a universidade não esteja conseguindo concretizar isso de forma muito adequada. E os estudantes mostrando que eles veem a extensão como espaço para concretizar essa missão da universidade, é muito importante para a gente entender os caminhos que a gente poderia seguir, né? Que é os caminhos de maior impacto social. Além disso, a gente também viu nas questões de sobrecarga dos estudantes que vários estudantes que buscam extensão agora pensando em projetos, né? Também buscam projetos em outros... Âmbitos, né, também buscam projetos de iniciação científica, projetos de residência pedagógica, o programa de iniciação à docência, né, o PIBID, então esses estudantes poderiam ter uma sobrecarga, porque eles teriam que pegar mais projetos de extensão para conseguir cumprir a carga horária, e aí eles talvez teriam que ou largar essas outras atividades que eles também têm interesse, ou uh, fazer concomitante e ter uma carga horária bem aumentada, né. E esse também é outro ponto que entrou como uma preocupação dos estudantes, porque a gente equilibrou potencialidades que a gente percebeu, mas também uh, questões que a gente viu como alertas que podem ser perigosos. E quando a gente pensa em atividades mais livres e fazer uma extensão em que a gente é mais uh, direcionado a escolher projetos para cumprir essa carga horária, fica o problema que pode aumentar uma carga horária fantasma ali que a gente tem que fazer esses projetos e fazer eles fora das disciplinas, e aí acaba tendo mais trabalho do que teria fazendo a disciplina ensina. Tem vários outros pontos, eu acho que a gente, eu cumpri bem poucos, <risos> mas o relatório traz várias questões bem interessantes para a gente refletir, tanto do ponto de vista dos estudantes, quanto como uma comunidade pode fazer e tomar medidas para pensar localmente, né, soluções ou caminhos a seguir, porque não são exatamente soluções, né? são caminhos para buscar uma solução juntos. Lara e Gustavo, obrigado pelos, pelos relatos de vocês, né? importante ter essa perspectiva dos estudantes, e que bom que todas as unidades, os diretórios, conseguissem envolver o maior número de estudantes possíveis nessa discussão, né? que levantam questões, interrogações, que são importantes na configuração de uma, de uma proposta. Uh, professor Neto, o senhor poderia nos contar como foi pensada essa proposta de curricularização nas unidades curriculares ou disciplinas? Teria como nos trazer algum exemplo nesse sentido? Uh, com certeza, eu, eu parabenizo já a manifestação da, da, dos colegas aí que me antecederam, da Elisete, da Lara e do outro menino, que são todos muito pertinentes e todas... Uh, de alguma forma, estão estão tentando ser contempladas aí na nossa proposta uh, de resolução, porque esses parâmetros sim foram levantados, né, inclusive a reunião lá com a física foi bastante interessante, né, inclusive a, a proposta de, de adaptação intermediária, ou seja, a regra de transição até foi uma ideia oriunda lá uh, dos estudantes da física, que está contemplada aí na nossa, na nossa resolução, já chegaremos lá. Mas, assim, então... Uh, Primeiro, né, se reconhece, então, a, a extensão como atividade acadêmica formativa, né, na formação integral do estudante, técnica profissional e cidadã, integrado às demais atividades bases da universidade, ou seja, integrada ao ensino integrada, pesquisa integrada e inovação, e que traz aquela sistematização de saberes acadêmicos, né, junto com os não acadêmicos, através dessa relação com a sociedade, né, e com a comunidade externa, que provoca essa transformação mútua, não só da comunidade externa, mas também da universidade, no seu aprendizado, nos seus saberes, uh, no seu modo de fazer. Né? E, claro, para isso, como atividade acadêmica, ela tem que ter uma orientação acadêmica. Né? E uh, os projetos pedagógicos, então, vão ter que expressar né, essa contribuição na construção do perfil de egresso, mais ou menos como a Lara falou agora, né, que é muito importante, mas também aí nessas dimensões aí do impacto social, não só a curto prazo, né, como a gente gostaria de ver todas as nossas ações, mas também a longo prazo, né? e aí, então, nós temos uh, o reconhecimento da prática extensionista em dois grandes tipos de atividades, né? que é a pergunta mais uh, efetiva ali, né, como foi pensada a proposta de, de, de curricularização nas unidades curriculares ou nas disciplinas, então, assim, nós temos o reconhecimento da prática extensionista, né? uh, quando o nosso estudante participa de atividades de extensão, assim como registradas no nosso sistema de extensão, projetos, programas, cursos ou eventos, né, como membro da equipe executora. E aí, a, a proposta que foi originada a comissão né, foi o consenso que a participação como membro da equipe executora é, é, é diferente da participação como público-alvo ou como mero espectador de uma atividade, porque ele envolve também o planejamento, também a reflexão crítica sobre a atividade desenvolvida, né? e isso, então, faz com que tenha uma formação mais efetiva né? no ponto de vista uh, completo e integral do cidadão quando eu faço atividade, quando eu uh, planejo e quando eu participo da avaliação. Vou dar um exemplo simples, né? por exemplo, quando se a gente oferece um curso de extensão, por exemplo, o pessoal da física, né, pode oferecer cursos de extensão e até oferece uh, para o, o, os jovens do ensino médio e, nesse momento, os nossos estudantes são os professores do curso de extensão. Né? Então, isso dá uma dimensão diferente do que assistir, do que como simplesmente dar um apoio uh, vendo como é que o curso se desenvolve, né? Então, uh, a participação como membro da equipe executora, então, é o reconhecimento de uma prática extensionista, que vai ser levada em conta, registrado numa unidade que a gente chamou de unidade curricular de extensão, para que isso possa aparecer, então, no histórico. Né? Possa aparecer no histórico, possa ser previsto no histórico, né? a X horas de realização em unidades curriculares, que são a participação em projetos, programas, cursos e eventos, como membro da equipe executora. Mas também reconhecemos, né, e aí nas diversas discussões e conversando com as diversas unidades, que existem disciplinas, existem atividades de ensino, não só disciplinas, atividades de ensino no geral, como definido na nossa norma da graduação, né, uh, que de acordo com a sua forma de realização, com seu método de condução, existe o reconhecimento, existe ali uma prática extensionista, tá, uh, que não só pode, mas como deve ser reconhecida, porque ali tem uma interação com a comunidade, ali tem uma avaliação daquilo que retorna, tem a transformação própria da sociedade, tem a interação que a gente chama de interação dialógica. Né? E várias, várias atividades de ensino na universidade já são desenvolvidas desta forma, ah, temos exemplos aí na arquitetura, ah, na enfermagem, ah, algumas coisas na engenharia e outros cursos também, é? ah, para não citar todos, mas tem várias aí que, que possuem essa característica e também tem, tem atividades de ensino que têm um potencial para que isso seja feito desta forma. Né? Então, é uma, uma espécie de reengenharia dos cursos, né? para que ah, transforme, então, aquelas, aqueles exemplos práticos ou aqueles problemas... Ah, que eram ah, hipotéticos, tá? então, que levem, então, a soluções específicas para a comunidade regional ou local próxima que tenha essa interação efetiva dos estudantes durante a atividade de ensino. Né, uh, com, esse, com essa dimensão. E aí, então, o um reconhecimento da prática extensionista. Claro, isso não muda semestre a semestre, isso faz parte de um grande processo de alteração curricular, essas horas serão contabilizadas desta forma, né, dentro da disciplina, então existe todo um processo de aprovação, como a gente conhece nas alterações curriculares, porque isso deve ser feito, então, uma vez que isso in integra né, a, a, a disciplina, integra a atividade de ensino, isso faça, passa a fazer parte daquele plano de ensino que é divulgado, e que tem o seu formato né, bem especificado, então, todos os alunos né, que estão ali seguirão aquele plano e terão as suas horas, então, de atividade de extensão, suas horas de prática de extensão registradas aí junto uh, ao desenvolvimento da disciplina. E com diversos arranjos curriculares uh, interessantes. Né? Então, por exemplo, eu posso ter uh, uma disciplina que tenha lá uma determinada atividade, né, uh, que seja feita pelos meus estudantes da própria disciplina e só com aqueles estudantes que desenvolvem então eles têm como se fosse um, um, um projeto ou, ou um procedimento de extensão específico só para aquela disciplina mas eu tenho outros arranjos interessantes que também surgiram em alguns exemplos que nós conversamos aí com as diversas unidades em que eu tenho uma determinada atividade de ensino que tenha uma parte uh, prática ou uma parte de interação com a comunidade que possa ser desenvolvida durante a disciplina mas eu não preciso fazer isso apenas em uma Tipo de atividade comum a todos, eu posso distribuir isso em projetos já existentes. Tá? E aí então eu posso ter uh, essa diversificação onde parte da carga horária da disciplina é executada dentro de um outro de uma outra atividade de extensão. Né? Também é um arranjo curricular possível né, que possa ser feito. E isso então aparece né, uh, no meu currículo como. Uh, aquela disciplina X ou aquela atividade de ensino X, ela tem de 60 horas, uh, é reconhecido como prática extensionista, 10 horas. Ela continua tendo 60 horas, vai aparecer 60 horas e num outro lugar do histórico vai aparecer que a carga horária extensionista acumulada total é a carga horária que eu já fiz mais aquelas 10 horas daquela parte daquela disciplina ou parte daquela atividade de ensino que foi desenvolvida. Da mesma forma as unidades curriculares de extensão também aparecerão no currículo desta forma, né, uh, dizendo que foi realizado tantas horas no total e dividindo, olha, tantas, tantas horas na, na atividade de extensão X, na atividade de extensão Y e assim sucessivamente. E ainda com outro arranjo curricular importante, e claro que isso nós estamos já antevendo uma maturidade à medida em que, as, que os projetos forem se implantando, né, uh, eu tenho a possibilidade e o desejo, né, de que, num determinado ponto, né, eu diminua uh, o número de, de atividades de ensino disciplinas que eu tenho no meu currículo, por exemplo, eu tenho lá, faço um rearranjo, as minhas atividades agora, uma diminuiu duas horas, outra diminuiu mais cinco, outra diminuiu mais dez, e aí eu coloco no currículo, explicitamente, a obrigatoriedade do desenvolvimento de uma unidade curricular de extensão, que vai ser dentro de um projeto de extensão e que aquilo vai, então, uh, consolidar a carga horária total do curso, né, dentro da grade curricular, né, como uma alternativa, ou então posso fazer alternativas, né, fazer ou na unidade curricular de extensão ou em outras atividades de ensino, por exemplo, letivas que tenham essa característica de extensão. Então, desenhos curriculares que vão se ajustar sempre com o objetivo, inclusive os estudantes levantaram muito bem, com o objetivo de não aumentar a carga horária total do curso ou que a gente chamou numa determinada época, né? Não não é escrito dessa forma, mas a carga horária uh, total estudantil do curso, ou seja, que o estudante deva se dedicar, para que não haja essa sobrecarga ou esse prejuízo aí que a uh, que área né, falou uh, em relação a essa possibilidade que isso pode acontecer, pode, mas todos os esforços são uh, movidos para que isso uh, não aconteça na medida do possível, para que eu possa, então, adequar o curso de forma a manter a carga horária e, com essa contribuição efetiva da extensão, uh, colocar uh, na formação dos meus estudantes né? e, com isso, priorizar essa relação com a sociedade e, ao mesmo tempo, a aplicação de toda a parte uh, científica, de toda a parte de pesquisa e com todos os ensinamentos. Né? Então, essa, essa é a grande a grande formulação, então, é o reconhecimento da prática extensionista em diversas atividades desenvolvidas pelo estudante, e essas atividades, então, estarão previstas no currículo né, e que deverão ser desenvolvidas, e aí tem um certo protagonismo, né, porque uma vez que eu tenho alternativas de cumprir com essa carga horária uh, em projetos ou em atividades de ensino, uh, por exemplo, disciplinas de caráter eletivo, né, então, o percurso em extensão para cada estudante será diferente, ele será, de alguma forma, o protagonista do seu currículo, porque ele vai desenvolver a extensão naquilo que ele se sentir mais confortável, ou que tiver maior possibilidade de oferta. Claro que isso implica, ao longo do desenvolvimento, depois de passar uma fase de transição, implica em que exista, como a Lara bem falou, uma política de extensão da unidade. Porque no momento em que eu coloco num currículo que o estudante tem a possibilidade de integralizar 10 horas que seja, né, através de uma unidade curricular de extensão, ou seja, num projeto, programa, curso, evento de extensão com um membro da equipe executora, eu tenho que ter a garantia da oferta. Né, e isso envolve, então, uma articulação institucional para que eu tenha a garantia dessa oferta, para que eu não ingere de forma alguma, e isso seria totalmente contramão se acontecesse, gerar qualquer espécie de retenção né, uh, devido à falta de proposição de atividade de extensão então tem esse desafio é claro mas que uh, deve ser proposto deve ser proposto aí junto às unidades uma política integrada em políticas também entre unidades de unidades afins que possam então fazer a uh, a sua proposição de extensão das mais diversas formas né? temos a, a nossa decisão do consumo, que fala da política de extensão da URGS como um todo, e que cita em dez itens, muito simplificadamente, mas cita uma diversas possibilidades uh, que nós podemos uh, abranger a extensão uh, no relacionamento com a sociedade, na difusão tecnológica e cultural, uh, na busca aí, de indicadores da sociedade que nos ajudem a transformar a sociedade e fazer a própria orientação dos nossos estudos e pesquisas. Né? Então, uh, Realmente, essa é uma preocupação, mas são exemplos aí que eu dei de arranjos curriculares para permitir aí a inserção curricular da extensão. Obrigada, professor. Eu queria entrar um pouquinho nessa conversa que está bem boa, principalmente considerando que nós, nós fazemos parte ali de um departamento de extensão, né? E, e eu fiquei com uma questão, assim, para reflexão que queria compartilhar com vocês, que é uh, se tem alguma previsão, alguma discussão no sentido da participação dos técnicos extensionistas uh, quando se considera esse processo de, de curricularização, né. E a nossa experiência, ela, ela nos traz exemplos bastante importantes, assim, ó, significativos, né, do quanto que a possibilidade de participar de extensão, ela, ela, ela é complementa a formação desse aluno, né, uh, quando estava ouvindo a Lara dizer, uh, referindo-se às disciplinas obrigatórias, que não tinham essa potencialidade, né, de transformação social, uh, às vezes a possibilidade de interação, de diálogo com uma comunidade, ela nos faz ver de maneira diferente o, o que uma disciplina teórica traz, né, então, essa é uma outra questão que eu acho que a gente poderia uh, conversar um pouquinho, né? Sobre essa ampliação, no meu ponto de vista, da possibilidade de rever a formação que está acontecendo nos cursos a partir da vivência da extensão. Para todos, assim, para a gente poder conversar um pouquinho uh, sobre isso, né? Participação do técnico e essa ampliação a partir da curricularização da, da possibilidade do aluno rever seu seu curso a partir da experiência extensionista. Lara, gostaria de comentar? Pode comentar, Lara. É, no, quando a gente estava produzindo o relatório, nós discutimos bastante sobre essa questão dos técnicos, porque nós temos muitos técnicos e técnicas extensionistas lá no Instituto. O, o Beto é muito conhecido por todo mundo da extensão, ele faz muitos trabalhos. E realmente é complicado, porque os técnicos não podem ser vistos como orientadores, então os projetos orientados por técnicos, como é que fica né, essa questão da definição do, dos créditos, sem contar que pode acabar virando um desvio de função, então é uma questão bem delicada, né? e ao mesmo tempo, como a gente ganha tendo mais técnicas e técnicos trabalhando na extensão, porque eles trazem um olhar diferente também né? para as ações que eles fazem. Eles e elas fazem. E sobre a, o ponto de um novo olhar para as disciplinas teóricas, outra coisa que a gente percebeu é que os alunos não têm tanto gosto em fazer as disciplinas obrigatórias. Em comparação com essas disciplinas extensionistas, esses trabalhos na extensão, eles têm gosto em fazer. Então, como é possível achar motivação para seguir no curso e seguir na carreira a partir desse contato com a comunidade? Como a gente dando um sentido para o que a gente está estudando, a gente consegue ter motivação para seguir no curso, né? Que muitas vezes é difícil. Então, é bem interessante pensar esse ponto da extensão como dando um novo significado mesmo, né? Para a nossa formação e, como tu comentou, sendo um ponto de mudar o nosso olhar sobre as próprias disciplinas teóricas que a gente faz, né? E acho muito legal isso. Se eu puder só complementar um ponto. Uh ainda sobre isso do gosto, né? acho que um outro lado também é que uh, ficou claro que tem uma valorização da extensão pelos estudantes, assim, os que a gente atingiu que não, não foram poucos, né? A gente atingiu entre 20 e 25% assim do curso é parecido com uh, com o que a maioria dos questionários durante a pandemia assim tem conseguido alcançar, né? Então é mais ou menos o que a URG está atingindo a distância assim, né? Uh, com esse tipo de dispositivo e ficou bem claro que tem uma valorização da extensão, né? De várias formas. Uh, mas, uh, apesar do, de ter um gosto pela extensão, o gosto não aparece como um motivo uh, mais importante pelo interesse em extensão, né? Quer dizer, a valorização uh, social do trabalho em extensão é vista pelos estudantes como mais importante do que o gosto. Né? A gente acha importante destacar isso porque é uma coisa que aparece bastante quando se discute uh, a participação docente na extensão. Porque a gente vai precisar também de um aumento da participação docente, né? Para ter a figura de orientação qualificada do, dos estudantes, né, não é só quem já tá orientando uh, uh, projetos, programas de extensão que vai conseguir dar conta disso tudo, né, de um jeito qualificado, e daí uma coisa que aparece muito é, é um discurso de tipo assim, ah, extensão é uma coisa que algumas pessoas têm gosto, outras não têm, tem vocação, e é isso, né, e a gente percebe pelo lado dos estudantes que existe essa valorização que vai para além do gosto, que é entender a importância social daquilo ali. Entender aquilo ali como, de fato, parte do, do tripé, né, de sustentação da universidade. E, nesse sentido, como parte do teu dever também ali, né? E que talvez seja uma coisa importante, assim, de trazer também para esse outro lado, né? Aí eu queria comentar também só uh, ainda sobre isso de não dos estudantes, né? E, de novo, a gente está falando do recorte ali do Instituto de Física, uh, que, no caso, tem três cursos, uh, enfim, tem, tem várias ênfases, tem três cursos, que são as licenciaturas, bacharelados, né? e a engenharia física. Então, tem diferença entre eles também, mas de forma geral, uh, tem essa falta de conseguir perceber uh, uh, essa importância social no, nos currículos, né, nas cadeiras tradicionais dos currículos. E daí uma coisa que é importante destacar é que quando a gente fala com os docentes, com as comissões de graduação e coisas assim, eles também tem essa dificuldade de encontrar aquilo ali. Então, não é uma coisa só dos estudantes que não tiveram ainda a visão de aplicação daquilo ali. É uma coisa que está que mais, mais funda, né? Uh, e nesse sentido, o que nos parece, dentro daquela ideia de pensar práticas para avançar na, na, nesse processo inteiro sobre extensão, fica bem claro que tem um afastamento. Quer dizer, tem, tem pessoas, e por exemplo, a gente fez o um relatório, a gente fez um levantamento, assim, deu uma olhada para mais de 40 em torno de 40 atividades de extensão que já existem no Instituto de Física, várias outras propostas, 50 propostas. Então, é um olhar que já existe, mas, uh, como a gente estava falando antes, ele está ainda uh, num grupo né, meio que fechado. E daí falta muito desse contato, né, falta o contato do, dos currículos, do ensino, dos docentes, do corpo inteiro, uh, né, da, da universidade, com a extensão, enquanto um conjunto, assim, e fazendo uma ponte de volta para o trabalho de pensar currículos, coisas assim. Uh, e daí só um último ponto nisso, é que a gente destaca bastante a importância de dar espaço né, para o protagonismo uh, dos estudantes nessa construção, que não é tirando espaço do protagonismo dos docentes ou dos técnicos, mas é porque hoje esse protagonismo existe muito pouco, né? então dá espaço para ele. Mas ainda pensando nesse afastamento, é importante também uh, criar estruturas para dar espaço para o protagonismo comunitário nas atividades de extensão da URGS, né, porque entender isso, que a, a extensão ela tem que não só estar... Tá servindo a comunidade externa, levando para a comunidade externa, mas ela tem que ter um vetor de retorno que ele é potencializado se a construção da extensão se dá com a comunidade externa. Né? Eu acho que a Elisete uh, falou disso antes, assim, bem mais na prática do que a gente pode falar, né? porque os cursos de vocês têm mais já dessa perspectiva, eu acho que talvez seja uma experiência bem importante assim, de trazer para o conjunto, né? porque a gente sente assim, que falta realmente muito isso. Professor Elisete, professor Neto, vocês conseguem fazer um... De... um comentário nesse sentido? Sim. Eu acho muito importante a participação aqui dos estudantes, né? Acho que a gente consegue fazer um diálogo é, colocando diferentes, diferentes atores, instâncias, né? Então, eu comentava do diálogo da extensão, que a gente participava mais como Comex, depois agora a centralidade mais das câmaras, das. Do, dos cursos de graduação e eu ainda acredito que no relato de vocês como estudantes percebo que o nosso desafio é incluir mais ainda os estudantes nessa conversa nesse diálogo é, eu pelo que eu vejo falando até pelo nosso campus a pandemia ela possibilitou algumas coisas a gente acontecer algumas uh, modificar a nossa inserção com a comunidade mas esse diálogo com os estudantes, eu acho que a gente precisa dar uma, uma retomada, uma, uh, um olhar mais atento quanto a isso. Agora, falando ainda uh, sobre a questão da inserção da curricularização, né? Uh, de como os estudantes se veem, uh, não no entendimento de que isso vai ser um peso, mas de uma possibilidade. Eu entendo que a curricularização da extensão já esse debate que aconteceu na universidade como um todo, isso já é muito bom. Já colocou a extensão num outro patamar, né? Já colocou a extensão num patamar de que a universidade está olhando para a extensão. Essa uh, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ela estava muito uh, não querendo dizer que o que, que aconteceu antes não era bom, e eu considero que o que acontece na URGS é muito bom como extensão. O protagonismo de muitos extensionistas de se vincularem nas comunidades, está fazendo esse diálogo sem ter uma obrigatoriedade, eu considero isso muito importante. E eu, ao falar isso, é um, um, um destaque que eu quero fazer, a, a Lara chamou de alertas, né? e eu penso que isso é um alerta. Porque hoje tem muita extensão acontecendo por iniciativa própria de extensionistas, de professores, de técnicos, de estudantes. E penso que a gente tem que somar com a, com a inserção da curricularização. Mas a inserção da curricula, a, a curricularização não pode ocupar todo o lugar da extensão. Eu acho que a livre iniciativa, a autonomia ou fazer um projeto de extensão sem estar sequer vinculado a um componente, a um arranjo curricular, ela deva acontecer. Então, eu fico pensando assim, a universidade tem um avanço significativo na extensão. Eu acho que a curricularização vai somar e deve somar, mas essa iniciativa, dos projetos, dos cursos de extensão dos, dos, de extensão dos programas, independente de estar vinculado a uma unidade, a um componente, ela deva continuar acontecendo, né? Então, assim, é, para mim é um alerta de como isso vai acontecer, como que, que na, é, por exemplo, eu sou uma extensionista desde que entrei na universidade, e não estava vinculada a nenhum, é, não necessariamente era obrigada, não estava obrigatoriamente vinculada a um componente. É, eu entendo que eu quero continuar sendo extensionista independente de estar vinculado a um componente curricular ou não. Então, assim, é, é, é um, uma questão que me, me passa, como, como a gente vai tratar isso? internamente, nos nossos cursos, nos nossos campos, nos nossos campos, na nossa vida, ou esse entendimento da extensão. É, para além desta questão de que o Plano Nacional de Educação, de uma resolução do, do Conselho Nacional de Educação, de uma resolução interna da URGS, a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, ela é uma proposta, né? ela é uma perspectiva dentro da universidade. Então, eu entendo que essa perspectiva aula agora reforçar o protagonismo dos estudantes, vem se somar no desejo de ter uma extensão mais forte. Muitos cursos olham com, assim, com muita preocupação, que tem muitos estudantes que, que têm retenção, porque quando vocês estão falando, eu fico pensando, às vezes o estudante não encontra um sentido além das, dos componentes obrigatórios que eram o que vocês estavam falando. E isso não é culpa deles, não é questão de culpa, mas por muito tempo, e ainda é, se coloca a universidade só como o lugar de excelência acadêmica. Como que a excelência social, ela não faz parte da excelência acadêmica. Isso é um discurso muito que se separa. Ou você tem excelência acadêmica, ou você tem inserção social. Como se a inserção social não fizesse parte de uma excelência acadêmica. Então, essa questão ainda, ela precisa ser problematizada com as pessoas de que excelência acadêmica é ter inserção social também. Que não se perde excelência acadêmica por os estudantes ter inserção social, pelos, pelos educadores ter inserção social, compromisso com a mudança social, compromisso com o conhecimento. Um conhecimento que não seja só teórico, que também seja a partir da prática, com a práxis, né, teoria e prática juntos. Então, eu acredito que a universidade também começa a se repensar sobre seus conceitos de excelência e que os estudantes vão ser muito protagonistas nesse debate e que bom que muitos estudantes que têm seus cursos retidos, que têm a sua vida retida ou que se evadiram, possam encontrar também um sentido na, na, na graduação uh, dessa questão da exerção social dando uh, a minha contribuição. Fazendo aí também um breve comentário né, sobre o que foi colocado até agora, então, né, partindo da, da parte inicial, uh, eu entendo, sim, que teremos aí um processo né, de aumento, né, ou de, de caminhar, na cultura da extensão dentro da universidade. Então, todos esses aspectos aí são que foram colocados, né, todos são muito relevantes, todos são, uh, uh, são vivências, né? A partir das nossas vivências, sabemos que uh, não temos hoje uh, toda a comunidade ou o percentual que se gostaria da comunidade engajada em atividades de extensão, mas isso se cria uh, através né, de uma de uma uh, cultura de extensão que vem aumentando na universidade. Não é? Uh, através da iniciativa das, da, da, dos próprios extensionistas através de eventos que vão se fazendo, uh, temos algumas coisas que não são de agora agora mas que vão tendo reflexo ao longo do tempo, por exemplo, até um tempo atrás uh, os docentes uh, não progrediam se não fizessem atividades de, de publicação né? Agora com as leis com as regras atuais de promoção e progressão, Uh, os professores podem progredir uh, fazendo puramente extensão além de ensino, né? como registrado no sistema de extensão. Uh, não, não quero separar as coisas, ao contrário, né? tem que ser essa indissociabilidade, essa, essa merge, essa mistura entre uh, extensão permeando o ensino, permeando as atividades, demais atividades da universidade, é isso que deve uh, acontecer. Né? No reflexo de, aí, de, de prática com a comunidade externa e trazendo isso para dentro da universidade de novo. Mas essa cultura, sim, vai criando. Então, assim, uh, quanto à obrigatoriedade, ou quanto ao gostar de fazer, sim, uh, eu concordo, que, quando foi colocado ali, né, que durante muito tempo se falou, ah, uh, tem gente que tem vocação e quando não gosta, não vai fazer. Bom, quem não gosta de alguma coisa, nunca vai fazer aquilo com, com o devido gosto. Agora, enquanto uh, uh, missão da universidade, ou seja, enquanto uh, presente no nosso contrato de trabalho, né, de fazer pesquisa, ensino, extensão e inovação, que são os quatro pilares depois da lei de inovação da universidade, nós somos convidados e eu não conheço uh, nenhum, ninguém, né, que, tem, que, que estivesse longe da extensão pelos mais diversos motivos e que tenha se aproximado e não tenha ficado e não tenha se envolvido. Né. Uh, então, eu, eu, eu atribuo muito mais a falta de disseminação de algumas oportunidades, ou através da própria cultura de extensão, para que uh, isso seja chamado, isso faz parte, então, de políticas institucionais, não só de a URGS como um todo, mas também de cada unidade, eventualmente de cada departamento, os cursos não têm tanta autonomia por si só, né mas mais, então, aí, em relação uh, aos departamentos e aos, e aos órgãos de consolidar políticas de extensão, então, promovendo aí essas atividades, envolvendo naturalmente, então, Uh, os estudantes, né, envolvendo mais professores e mais técnicos. Quanto à participação dos técnicos, né, que foi colocada, uh, é claro que ela é desejável, ela é necessária, né, e tem muitos projetos que são tocados por técnicos, e aí nós temos que só fazer uma pequena distinção né, uh, uh, entre as funções né, uh, de coordenação e orientação em geral do que se chamou na resolução 075 da extensão de orientação acadêmica. Né, que pode ser feita uh, por técnicos uh, em assuntos educacionais, com certeza, né, mas uh, temos uma restrição, aí, pelo menos na interpretação que se tem até agora, do próprio, da própria resolução do CNE, que, uh, para inserção no currículo, deve existir uma figura de avaliação dada por um docente ah, e que a gente chamou, então, de orientador acadêmico-docente, juntando a nossa resolução com aquilo que se entendeu da resolução do CNE. Ah, então, interpretando isso como uma questão legal, não como uma ah, incapacidade ou não permissivo de fazer, né, mas para atender às disposições ah, legais externas que tem nessa resolução. Agora, quanto à participação ah, na condução... Na orientação em geral e na coordenação das atividades de extensão, os técnicos sempre uh, foram bem-vindos, uh, pelo menos nas últimas resoluções uh, gerais da extensão da URG sempre puderam fazer, porque sim, é uma função dos próprios técnicos, né, e está no plano uh, de, de todos os cargos que eu já vi até hoje essa esse fazer a extensão, esse promover a extensão, esse auxiliar na prática da extensão, né, nos diversos, nos seus diversos aspectos, né? então eu não vejo, eu não vejo uh, nenhum problema na participação, e uma outra coisa que eu acho que está mudando paulatinamente, né, durante essa, essa parte da cultura da extensão aí, uh, é essa questão que até que a Lara colocou, né, no possível desvio de função, porque isso num determinado momento histórico da universidade, no meu entender particular, né, se via muito isso, ah, eu não posso, como é que o técnico vai fazer a extensão e não estará fazendo a função dele, mas dentro do seu próprio contrato de trabalho, dentro da descrição do seu cargo, de todos os cargos, diz participar das atividades de extensão promovidas pela universidade faz parte das funções do seu cargo, assim como para os docentes. Então, eu não vejo muito essa figura do desvio de função, a não ser por alguma algum conflito interno específico de uma unidade, né, coisas entre pessoas, né, mas não institucional, que isso possa levar a algum problema. Eu acho que não, acho que a participação dos técnicos faz parte da função dos técnicos. Então, tem que ter, claro, obviamente, as questões de tocar todas as atividades que são necessárias, fazendo dentro do seu da sua carga uh, de trabalho uh, esperada e normal dentro desse arranjo, uh, e destacando, então, agora com mais destaque, uh, destacando com mais destaque é bom, né, mas uh, destacando com maior intensidade que a extensão, ela é, sim, uma parte importante uh, na formação dos estudantes, a tal ponto que agora ela está entrando nos currículos, sendo inserida, nos próprios currículos, demonstrando que aquilo faz parte da trajetória da formação do perfil do egresso do meu estudante, na sua formação acadêmica, profissional e cidadã, que, então, isso se reflete num envolvimento maior de toda a comunidade de docentes, discentes e técnicos no desenvolvimento dessas atividades. Então, acho que é nessa, essa é a minha visão sobre essa questão. Na, uh, claro, poderemos enfrentar algumas resistências iniciais, nós temos toda, como toda mudança cultural, né, ela vai se fazendo uh, paulatinamente, uh, e temos agora pelo menos esse estímulo, que é um prazo para implementar essa resolução do CNE, uh, que ficou para o final de 2022, uh, que, tem que os registros têm que começar a ser feitos, então, uh, bom temos esse prazo para promover e para uh, aprovar nossas resoluções, ajustar os nossos processos e fazer com que, então, a gente consiga ter uh, a expansão né, qualificada dessa, dessas atividades de extensão para mais estudantes, além dos estudantes que hoje já têm essa formação uh, junto aí no seu currículo, porque tiveram a oportunidade de participar aí das nossas atividades. Muito boa essa prosa, né, mas o nosso tempo está... Uh, avançando, e eu queria, então, abrir a possibilidade de que vocês fizessem considerações finais, tem muitas questões que a gente poderia discutir ainda, eu vou colocar duas, assim, que me, me chamam a atenção, caso alguém queira tocar nelas, né. Uma é o desafio de fazer essa extensão em cursos que são à distância ou noturnos, né, que eu acredito que já é uma questão independente da da curricularização para os estudantes, e outra é essa relação entre áreas, né, que me parece tão saudável quanto a gente consegue realizar um projeto de extensão, que ele tenha alunos e, e técnicos e docentes de áreas distintas, né, que enriquece muito essa experiência. Então, caso vocês queiram, nas considerações finais, tocar numa ou noutra dessas questões, fiquem à vontade, tá bem? muito bem, então eu já me candidato, porque esses, esses temas são recorrentes aí uh, desde o nosso início de, de conversa, e sim, é um desafio, a, a extensão nos cursos à distância e nos cursos noturnos é, é, é um desafio. Né? Uh, Para responder esse desafio, nós temos duas grandes estratégias, né? uh, uma delas que está prevista na, na proposta de resolução é realmente a, a valorização ou o reconhecimento da prática extensionista em Uh, atividades de extensão promovidas por outras instituições de ensino superior registradas no sistema federal de ensino, tá? que tem, então, uma organização parecida né, com a nossa, em termos de organização de, de pró-reitoria de extensão, de comissões de extensão, para avaliar o seu mérito extensionista. Né? Então, isso, fundamentalmente, uh, uh, seria para permitir, né, como já levantado lá pelo pessoal do Campo Litoral Norte, depois que a gente apresentou até essa proposta, de da importância dessa, dessa possibilidade, né, mesmo que isso dê um certo trabalho administrativo, porque não pode ser nada automatizado, em função de, de são registros separados, e até que se tenha convênio com outras universidades para fazer, atividades em conjunto, né, uh, que possam, então, promover as atividades de curso à distância no polo uh, próximo do estudante, né, que isso é importante, então, a possibilidade de considerar essas horas de prática extensionista promovidas por outra universidade, por exemplo, alguém está num polo perto de Santa Maria, né, então, atividade feita de extensão, promovida pelo FSM, então seria reconhecida, né, depois de ser avaliada, depois de ver como é que foi feito, etc, de, do reconhecimento do seu mérito extensionista, então ser considerado aí na carga horária do estudante, né, porque seria um contrassenso fazer o estudante uh, vir a porto, uh, se deslocar do seu polo para vir, já, já que é um curso à distância, para vir aqui só fazer alguma atividade ou participar de alguma coisa assim. Então essa é uma das medidas, não é a única, mas enfim, é uma coisa que a gente acha importante, e nos cursos noturnos, sim, isso exige uma reengenharia realmente dos cursos em, em relação à adaptação das suas grades horárias, né, e aquela parte que, que eu comentei, né, de colocar o uh, SES, de colocar uh, horas de prática extensionista em projetos, programas, cursos e eventos, então tem que abrir um espaço, tem que pensar o curso para que eu uh, realmente veja qual é a carga horária de, de, de hora tradicional de aula, né, que possa ser, acomodada, que possa ser transformada, que possa ser executada com o mesmo valor uh, aí formativo né, e de crescimento, de formação do aluno, em atividades de extensão né ou na forma de desenvolvimento de prática extensionista, uh, incluída no mesmo horário de funcionamento do curso. Né? Então, alguns cursos já começaram a pensar isso, quando a gente começa a discutir, então, alguns cursos né como a filosofia noturno, como acho que a saúde coletiva, uma vez eu conversei com eles também, tinham ideias, né, não transformaram, porque ainda não temos resolução, mas com ideias de como isso poderia ser feito, né, e, e eu acho que um grande passo para esses desafios né, que a, que a Rita coloca, é realmente, uma vez uh, passado aí no CEP a nossa resolução, que, na verdade, fornece um conjunto de ferramentas, ela não diz como deve ser feito em cada curso, mas possibilidades de fazer, e que aí se promovam, então, as reuniões entre os cursos, seminários e integração entre as diversas áreas aí do conhecimento, para que vejam se aprenda com as experiências dos outros. Né? Então, um curso pensa numa situação que não é exatamente igual à do outro, mas o outro pode aproveitar uma parte, e assim se leva aí a um conjunto aí de de práticas que podem ser aproveitadas e que vão ser, né, não crescendo, nós vamos aprender todos juntos, né, a fazer a adaptação dos cursos para inserir, até inserir totalmente essa carga horária, né. A relação entre áreas, ela é própria da extensão, mas aí eu vou deixar os outros comentarem também, mas assim, todo projeto, uh, opinião minha, né, mas toda atividade, uh, mesmo que seja vinculada a uma, a uma disciplina ou uma atividade em ensino específico Toda atividade, quando ela é feita, na, feita com a comunidade, ela é naturalmente entre áreas, ela é naturalmente uh, interdisciplinar, porque as pessoas são pessoas num todo, elas não têm uma dimensão só numa área do conhecimento ou numa área de experiência da sua vida. Né? Então, ela, ela é uma pessoa, as pessoas são uh, completas e, por isso, uh, uh, envolve as diversas dimensões né? Uh, não só no relacionamento com as pessoas, mas também nas próprias áreas, nas diferentes áreas de conhecimento. Temos alguns exemplos de atividades interdisciplinares, né? até na parte, no ponto de vista da... alguma daquelas dos reconhecimentos dos saberes, mas também na parte de, no ponto de vista do empreendedorismo, né? que sempre se quis criar como uma atividade de extensão, mas acabou se criando como disciplina porque não havia a possibilidade de registrar no currículo uma atividade de extensão, que agora vai ter então, de repente, as atividades de empreendedorismo que temos, né, entre várias áreas do conhecimento, uh, elas vão se tornar, agora sim, uma OCE, né, que não precisa ser mais registrado como uma disciplina, porque, na verdade, ela não tem essa característica, é né? um grande projeto de extensão que congrega várias áreas, que interage com a comunidade, que contempla a formação dos estudantes e ainda contribui aí com o desenvolvimento da sociedade. Uh, bom, <risos> foi, então comentar um pouco, acho que algumas coisas até do que o Neto falou, que a Elisete falou antes, acho que uh, se junta assim, com essas perguntas agora no final, né? Uh, pensando no, primeiro nas uh, questões de, dos noturnos e educação à distância e coisas do tipo, né? Uh, eu acho que até uma coisa, eles são casos específicos muito importantes de uma coisa mais geral, né? Que é aquilo que a gente trouxe que tem toda uma diversidade de capacidade de acesso às atividades de extensão pelos estudantes, né? que tem que ser levado em conta na formulação das atividades. Então, algumas coisas que a gente já colocou em discussão, por exemplo, se, é, ter algumas atividades, algumas propostas, projetos de extensão, né? Coisas do tipo, uh, programas, enfim, o que for, uh, que tenham uma certa preferência né, para estudantes dentro de certos perfis ou de certos grupos que precisam disso para acessar, né? Então, por exemplo, coisas que possam ser feitas durante o horário, uh, o horário curricular, ali, por exemplo, do noturno, né? Uh, aí entram outras considerações para o ensino a distância, que é sobre ter polo de apoio presencial e coisas do tipo. Né? Uh, a gente vai vendo, quando a gente uh, discute essas coisas, que, na verdade, tem toda uma questão de estrutura junto. né? E daí, uma preocupação que aparece bastante é o risco, e eu vou trazer isso de novo depois, por um outro lado, mas o risco do momento da curricularização da extensão acabar trazendo uma precarização da extensão, né? no sentido de pegar o trabalho de extensão que se por um lado ele tá colocado num grupo mais restrito, por outro ele tá, tá sendo feito com uma certa qualidade dentro daquele grupo, né? Uh, e pegar e ter que, para expandir, fazer só o mínimo, né? Nele expandido todo. E daí nesse caso seria, inclusive, um retrocesso, né? Em vez de ser como a gente falou lá, uma combinação normativa de um processo histórico de avanço, acaba sendo um retrocesso. Uh, eu não acho, acho que a gente não acha que é isso que vai acontecer, mas é importante levar isso em conta para que isso não aconteça. Né? Não, não tem nada dado, o processo não está pronto, ele tem que ser construído. Né? Uh, nesse sentido, entra também a questão sobre uh, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, contatos, parcerias, uh, justamente para garantir essa estrutura em vários níveis diferentes. Então, por exemplo, uh, tem várias uh, propostas de atividade de extensão que são mais para o lado da divulgação científica propriamente dita, né? que é de fazer divulgação mesmo. Então com uma margem de retorno um pouco maior, mais baseado na internet, um pouco menor, né, mais baseada direto na internet, coisa assim. Então, uma discussão que a gente tem é, por exemplo, isso pode ser feito por um conjunto de, de, de instituições federais de ensino, entende? Isso é feito com uma qualidade muito maior do que, por exemplo, o um Instituto de Física da URGS poderia fazer sozinho, incluindo com apoio de, de comunicação, de todas as outras áreas do conhecimento que também traz transdisciplinaridade para isso, né? Tem outras atividades que são mais locais que têm isso, então, Olhando ali para o entorno do campus do Vale, a gente está grudado ali né, no Morro Santana, imbricado no Morro Santana, tem todas as comunidades do Morro Santana, então tem o pessoal que mora lá, uh, tem povos originários que fazem uso do espaço, uso da terra já, coisa da tradição deles. O Morro Santana é uma área histórica, né, tipo, um dos primeiros quilombos, acho que até o primeiro ali, ou Cis Maria, aqui de Porto Alegre, né, uh, era ali naquela região tem toda uma questão geográfica, biológica, encontro de, de como é que se chama, biomas, coisas assim, é uma coisa riquíssima, assim, uh, e tem uma atividade de extensão que está se engajando bem uh, transdisciplinarmente, uh, que é o Preserve Morro Santana, que ela nasce de ações comunitárias do Morro Santana, uh, e que alguns estudantes da URGS faziam parte delas por fazer parte das, uh, das ações comunitárias, e a partir disso trouxeram para por contato com seus professores técnicos e da URGS, e daí assim foi esse ano colocada para dentro da universidade como uma como algo de extensão da universidade, né? Mas bem com essa característica de ser transdisciplinar e de estar completamente uh, associada à construção comunitária, né? Então é, é, o que eu quero dizer é que essas experiências elas existem, elas são muito positivas, né? Elas têm que ser buscadas. Uh, mas elas também apontam algumas dificuldades, nessas né? dificuldades de estrutura e coisas assim. Uh, tem parte da dificuldade de estrutura que é uma dificuldade financeira, né? no final das contas, uh, e que tem várias formas de tentar se correr atrás disso, né? de tentar fazer isso, mas tem um nível que é o nível que entra para o lado da permanência estudantil, coisa do tipo, que verba de assistência, que é uma coisa que não tem como fugir. Né? É uma coisa que se discute, ah, como, é que vai, como é que vai ter, como é que não vai ter, e se não tiver, se não tiver verba suficiente para garantir o acesso dos estudantes às atividades, como é que vai ser feito? Mas a verdade é a seguinte, se não existir verba suficiente uh, para a permanência estudantil em geral, não vai existir a permanência estudantil dos perfis que dependem disso. Não existe fugir dessa discussão. Uh, e nesse sentido, é uma discussão que também não vai ser resolvida uh, isoladamente nas unidades, né? Então, é necessária uma articulação no nível de URGS, e também para além do nível de URGS, né? nível do, das instituições federais de ensino, que ela não é nem só sobre isso, mas no momento da extensão se reforça mais uma vez a necessidade dessa articulação, né, por garantir essas coisas. Então a gente tem que ter, ser criativo, buscar, por exemplo, uh, espaços no contato da, da extensão com a pesquisa, que é uma área que daria para ficar discutindo bastante, está bem defasada a discussão em relação à discussão do contato entre a extensão e o ensino, né, dá para ver tudo isso, mas em última análise, Uh, tem uma esfera maior que tem que ser discutida, que é dessa garantia, né, dessa dessa verba de permanência, que é uma briga a nível federal, que é uma briga a nível para além das universidades, é uma briga de uma disputa, inclusive, de, de projeto de, de país, né. Uh, isso não pode ser fugido. Nesse sentido, eu não vou poder deixar de, de marcar que é um pouco uh, triste, assim, que a gente esteja nesse processo, uh, ao mesmo tempo passando pelo momento que a, que a Urix passa, uh, a extensão ela não à toa na nossa opinião, ou pelo menos fica bonito colocada dessa, dessa, dessa forma. Né? Ela está colocada lá na Constituição no artigo 207, que fala da autonomia de gestão de, de ensino, autonomia financeira das universidades. O mesmo artigo o mesmo caput fala da indissociabilidade do ensino da pesquisa e da extensão. E nesse sentido, a extensão ela é uma ferramenta chave para criar a democratização da universidade através da expressão da autonomia dela. Porque a universidade se, se criando, se recriando, recriando seu conhecimento no diálogo, né, sem negar o conhecimento externo, trazendo isso de volta para dentro de si, sentindo essa tensão e a partir disso se transformando. E se transformando, sim, daí uh, com, com enraizamento social. Então é uma democratização que ela vem pelo trabalho enraizado interno, ela é uma democratização que ela não tem contradição nenhuma com a autonomia, pelo contrário, ela é construída através da autonomia, mas não de qualquer autonomia, da autonomia socialmente enraizada, e a extensão é o pilar mais forte para isso. É claro que é muito difícil, na né, toda atividade de extensão que vai fazer esse esse contato todo, e é por isso mesmo que a gente tem a formas de colocar as atividades de extensão em contato entre si e com o conjunto da universidade, por isso, por exemplo, a gente propõe a criação de fóruns de extensão uh, dentro do Instituto de Física, né, se for o caso... Uh, outros também que tenham esse contato, que chame chama as comunidades externas uh, e coisas do tipo. E daí, só para pontuar, uh, terminando aqui, desculpa até se me estendi um pouco, mas o Neto comentou que, em geral, quando os docentes buscam extensão, eles acabam ficando, né? Isso é uma coisa que a gente vê também uh, nos estudantes. E daí, Elisete, falando o que tu falou antes, uma outra um outro lado de não precarizar a extensão através da curricularização, é que quando a gente calcula a demanda necessária uh, de espaço para estudantes nas atividades de extensão, tem que se calcular a demanda necessária pensando nessa permanência nas atividades de extensão também. E na própria extensão, como política de permanência na universidade. Né? Uh, nesse sentido, as projeções de demanda tem que pensar nisso, qual é o mínimo necessário que vai precisar, mas quanto que sem ter esse mínimo necessário, os estudantes já estão participando. Tem que ser garantido esse espaço também e daí muito se pergunta se existe capacidade de oferta para isso, é uma pergunta muito importante, porque a forma que vai se organizar os currículos depende dessa interação entre a demanda e a capacidade de oferta, mas tem o outro lado, que esse é o momento de construir essa capacidade de oferta e os mecanismos para cada vez mais avançar nessa capacidade, não achando, como o Neto muito bem colocou, que vai ficar tudo pronto agora, mas se organizando de uma forma a poder uh, avançar cada vez mais nisso, né? para que esse momento de culminação histórica seja de fato um momento de culminação histórica e não de retrocesso. Acho que vendo de Lara falada, para entender como esse é um assunto que nos toca, assim, e por isso que a gente está aqui falando, né? estudamos muito sobre isso e me sinto totalmente contemplada pela fala dele, acho que eu não posso acrescentar nada, então só posso agradecer esse espaço. E, assim, convocar outros estudantes a também entenderem por que a gente se apaixonou tanto por esse tema. Bom, então, quero concluir minha fala agradecendo esse espaço e pensando de que a, a gente como o João Neto colocou, que esses diálogos, esses encontros, já foram levando a comissão a pensar, então ficam feliz que, por exemplo, a parte dos cursos IADs, dos cursos noturnos, já estão sendo pensados, e que a resolução vai tratar disso, porque foi um, uma certa angústia também que a gente tinha no litoral, né, e que vários dos nossos cursos vão se tornar também é, cursos noturnos. Mas quando a gente fala em curso noturno, eu fico pensando nós nós estamos numa universidade pública e muitos dos nossos muitos dos nossos estudantes são trabalhadores. Muitos estudam de dia e trabalham à noite, outros estudam de noite e trabalham de dia. Então a perspectiva é a gente pensar que nós nós a universidade tem estudantes trabalhadores e que a, as políticas internas, as resoluções, as normativas não podem esquecer isso não é qualquer coisa, nós estamos, nós não podemos nos afastar do contexto social que a gente vive, né? Então, assim, nós trabalhamos com estudantes que, de uma certa forma, às vezes, conseguem é, se dedicar ao estudo, mas nós trabalhamos com estudantes que são trabalhadores. E, nesse sentido, todas as propostas, as políticas internas, as resoluções, elas devem contemplar esse público. Não esquecendo nunca disso, né? Que são... É, que a universidade, ela existe também pelo porque existem os estudantes, né? E agora, então, é e existem os estudantes e existe a comunidade. Então, a comunidade não é algo separado da universidade, é, ela faz parte da universidade, né? Então, assim, geralmente a universidade, como pensando o campus litoral, ele se instalou no litoral norte, a comunidade, o litoral já existia, aí a, a universidade é, se inseriu na comunidade. E muitas vezes, a gente tem uma cultura de que quer depositar nas pessoas o que a universidade sabe, porque ela é a detentora do saber. E nessa perspectiva da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, coloca a, a universidade num outro patamar, num patamar do diálogo. A comunidade sabe, o outro também sabe. E nós estamos fazendo um diálogo, e vamos fazer esse diálogo. A universidade tem o seu lugar mas ela não é a detentora do saber sozinha, né? Então, assim, ela tem que... Eu acredito que a extensão surge, ela permanece e coloca nesse, nesse debate como esse lugar, o, o lugar do diálogo, o lugar também do respeito aos diferentes saberes, mas não só o respeito, eu entendo que o outro sabe diferente de mim e fica por isso mesmo e a, continu, a universidade fica num palco, num destaque mas é se colocar nesse diálogo para que ela também aprenda, não só para que ela ensine. Né? Então, assim, a gente, lembrando agora o nosso mestre Paulo Freire, que estamos comemorando 100 anos, né? é, a gente ensina porque aprende. E para a gente aprender, a gente tem que se colocar nesse lugar de aprendizagem, nesse lugar de diálogo com o outro. E o diálogo só existe com o outro. E eu acho que a extensão mostra isso para nós. E muitos problemas, certamente, nós vamos ter esse momento de operacionalização de registro. Eu acho que, uh, pegando também a fala de você, de todos vocês, assim, né? Dos estudantes do João Neto, da Rita, é o momento da gente deixar as coisas acontecer porque elas não são estanques e não são eternas. Então, acho que assim, nós vamos ter que ter um momento de colocar... Vamos colocar a inserção da curricularização na, no ensino, e esse diálogo ensino e extensão e pesquisa, mais propriamente dentro da graduação. E vamos ver, eu acho, acredito que é, vai ter um momento que essa cultura da curricularização vai acontecendo e a resolução vai ter que ser repensada, se for o caso, né? Mas acho que essa perspectiva de nos colocar em diálogo já é um grande momento. Colocar em diálogo com outras universidades, ah, esse diálogo interdisciplinar das áreas, né? É muito bem lembrado pelo João Neto, uma proposta de extensão... Ela, ela, ela não tem como se manter disciplinar, porque as pessoas, elas vivem com sua vida, com seu cotidiano, com a sua existência. E ao discutir um tema com as pessoas, ele não tem como ser apenas disciplinar, fechado dentro de uma caixinha, né? Então, assim, ele pode até iniciar como forma disciplinar, mas ao ser discutido e ao estar em diálogo, ele passa a ser interdisciplinar. Então, a extensão ela carrega consigo a interdisciplinaridade. E eu acho que isso é, é a lindeza desse momento, né? da gente abraçar essa oportunidade como uma oportunidade da universidade ser aberta, né? A universidade cumprir com, os, com a sua função de ser um lugar plural, um campo aberto, um, um campo de pessoas é, com discussão de ideias. Então, eu acho que... Esse é o meu pensamento, que eu acho que a gente avança, e avança no sentido, não que aquilo que passou não é importante, mas que a gente dá um, um passo para uma outra experiência, né? Para uma experiência diferente, que é essa questão da inserção curricular dentro do ensino. Então, muito agradecida por esse momento, e vamos uh, nos desafiar e, e assumir esse, essa nova etapa, né? que vem para a extensão também. Mas nos cabe agradecer a cada um de vocês, Gustavo, Lara, professor Neto, Ivete, por essa oportunidade de, de trazer esse tema para a extensão entre olhares e contar com a contribuição de cada um de vocês, né? Acho que é isso, a gente amplifica essa discussão, né? avalia a extensão feita, a extensão por fazer, acho que isso é um, um espaço muito importante. Então, assim, a, a contribuição de vocês todos aqui, ela foi fundamental e importante nesse uh, ciclo de encontros onde a extensão é a nossa pauta, né? E que é vista de perspectivas diferentes, inclusive com a participação das comunidades que hoje não estão representadas nessa conversa. Um abraço e a, nossos agradecimentos a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Até mais. Obrigada. Até, até mais. Tchau. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.